E aí, meus masteres incríveis, como é que você tá? Então, no último vídeo a gente viu a importância de se ter uma visão clara e objetiva que determina até onde você quer chegar. Mas além disso, né, também é importante você saber por que você está querendo entrar no mundo do steel frame. Como você está ajudando seus clientes, seus funcionários ou até mesmo se ajudando trabalhando com esse sistema? Como você acredita que o Steel Frame pode ser bom para o futuro dos seus clientes e até mesmo para o seu futuro como gerenciador de grandes obras, que é o que você quer ser? né? Assim como a visão, a missão ela serve tanto em nível pessoal quanto em nível profissional e você deve ter a sua própria missão para a sua carreira, mas ela né, tem que estar em ordem também com a missão da sua empresa, você tem que botar as duas bem alinhadas direitinho. Ou seja, a missão de uma empresa justifica o porquê ela existe e, sem esse porquê, poucos funcionários vão se importar com o trabalho que eles fazem, além de estar se preocupando em receber o pagamento no final do mês. E por que isso é ruim, né? Isso vai te dificultar muito na hora de motivar eles a se esforçarem um pouco mais. Especialmente quando você está em algum tempo de crise, alguma dúvida, alguma incerteza, alguma coisa que você quer verificar. E você sabia de além de você ter isso claro, né? E ajudar a parte dentro da sua empresa, você também... É, atrai mais clientes. Pois é, os clientes eles são mais atraídos por, por profissionais que sabem a razão pela qual a sua empresa existe. Isso porque né? eles querem fazer negócios com pessoas que estão conectadas às questões né, da própria empresa. Como por que, que aquela empresa existe e como aquela empresa vai melhorar. Eles querem pessoas que realmente se importem com eles e querem entregar o melhor. Você tem que fazer com que eles se sintam importantes. E eu imagino, né, que nesse momento você deve estar revirando os seus olhos e pensando que mulher maluca, ela não sabe nem do que, é que ela está falando, meu Deus do céu. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Sabe aquele problema que você está tendo há um tempão, que você está tentando resolver, mas você não consegue e nem sabe por onde começar para achar uma solução? Pois é, a solução que você tanto procura pode estar em um grupo, em uma comunidade, em um clube, onde que pessoas trocam ideias porque elas são tão apaixonadas pelo assunto quanto você. No nosso caso é o Steel Frame. Então participar de grupo você vê o quanto que é importante. Você não se sente importante né, quando você está em um grupo e alguém que pode te ajudar, quer realmente te dar algumas dicas valiosas e te dar aquela atenção especial? E você não se sente mais importante ainda quando alguém te pede ajuda e te procura. Pra quê? Pra saber qualquer alguma coisa que você sabe é um assunto que você domina aquela pessoa reconhece. Afinal das contas, né? Networking é tudo na nossa vida profissional. Pois é. <risos> e isso é uma missão. É minha também, porque eu vejo como networking muito importante, senão eu não estaria aqui com vocês. E o Steel Frame é minha outra grande missão. E quando você participa de uma comunidade assim, você faz grandes amigos, troca grandes ideias, resolve grandes problemas e ainda contribui com algo que você nunca imaginou. Você pode conseguir ajudar outras pessoas a crescer e ter tanto sucesso quanto você. É possível conhecer pessoas incríveis, pessoas assim como você, que estão no mesmo momento que você, que vão te dar dicas sobre como contribuir também para projetos diferentes que você pode ter. Agora, eu vou fazer uma coisa. Eu vou te desafiar a escrever uma missão única e verdadeira. E tão poderosa que vai me convencer a acreditar no porquê você quer realmente gerenciar e projetar Obras em steel frame. Agora, para você ter uma ideia, eu vou te dar umas inspirações. Eu vou te dar agora alguns exemplos. Vamos imaginar uma rede de supermercado. Qual que pode ser a missão dela? Ela pode falar, nós alimentamos o mundo. Essa pode ser a missão dela, essa pode ser a preocupação dela. E uma empresa de sabonetes naturais e orgânicos. Nós criamos um mundo que é higiênico, saudável e verde. Olha só que bacana. Você acredita e confia numa empresa que diz isso, né? Com confiança. E por último, um terceiro exemplo. Um canal de comédia. Alguém, algum piadista. Nós fazemos pessoas esquecerem os seus problemas e rirem. É bonito, né? Você falar de comédia, mas no fundo é bonito. Qual é a missão dessa? O que, que você acha? Qual que é o verdadeiro motivo para você querer trabalhar com Steel Frame? Conta pra mim. Conta pra mim aqui de verdade. Mas você tem que me convencer. Enquanto você está pensando, eu vou esperar você no próximo vídeo que a gente tem por aí.